Há muitos rumores que o Aranha Verso já chegou e o que o Tob Maguire voltará como nosso querido amigão da vizinhança. Mas você sabia que poderia ter tido um quarto filme dele? Como seria? Será que ainda podemos ver esse quarto filme acontecer? Vem, que eu já te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. O trailer de 100 Volta pra casa chegou e todos só falam de uma coisa, o Aranha-verso. Juntando isso o rumor da Disney ter pagado um alto valor ao Todd Maguire, já nos deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Hoje vamos dar uma olhada na trilogia que ele fez e o quarto filme que infelizmente nunca saiu do papel. A trilogia foi dirigida por Sam Raimi, que aliás será o diretor do próximo filme do Doutor Estranho. O primeiro filme foi lançado em 2002 e conta a origem do Aranha. E uma batalha com um dos seus piores inimigos, o Duende Verde. Nesse filme temos o inesquecível Aranha do Todd Maguire, o Duende Verde do William Defoe, Harry Osborne do James Franco e a Mary Jane da Kristen Dunst. Só nome de peso, fala aí. Já o segundo filme foi lançado em 2004, adaptando a história Homem-Aranha Nunca Mais, que vimos nos quadrinhos. Chega até a ter referência visual no filme com essa cena. Esse é considerado por muitos o melhor filme da franquia, aqui ele enfrenta o Dr. Octopus, vilão interpretado por Alfred Molina, o mesmo que aparece no fim do novo trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O terceiro e até então o último filme da franquia conta com os vilões Homem-Areia, interpretado pelo ator Thomas Hayden Church, e o Venom, interpretado por Topher Grace. Esse é considerado o pior filme da franquia. E de acordo com algumas pessoas, esse filme só saiu assim, pois a Sony quis deixar do jeito dela. Indo contra a visão do diretor Sam Raimi. Mas o real culpado do problema desse filme é o cara que escolheu Topher Grace para interpretar o Ed Brock. Olha só a diferença. Mas era pra gente ter mais um filme com o Tobey Maguire. O roteiro do quarto filme foi escrito por James Vanderbilt o mesmo roteirista dos dois do espetacular Homem-Aranha. Durante o filme, Remy considerou mostrar a transformação do Dr. Kurt Connors em Lagarto, personagem interpretado pelo ator Dylan Baker. O Dr. Connors já tinha aparecido em Homem-Aranha 2 como professor de Parker e em Homem-Aranha 3 pesquisando o Venom. Peraí, você tá assistindo até aqui e nem curtiu nem se inscreveu? Se eu fosse você, faria isso agora mesmo. Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. Outro vilão que poderia aparecer seria o Abutre. sim, o mesmo personagem que aparece em De Volta ao Lar, sendo interpretado pelo Michael Keaton. Foi revelado que a Sony estava em negociação com John Malkovich para interpretar o personagem. De acordo com alguns rumores, a atriz Anne Hathaway também estaria em negociação para interpretar a personagem Felicia Hart, a gata negra. Personagem que teve uma breve aparição em Espetacular Homem-Aranha 2. Tudo isso que falamos foi revelado durante a produção do filme. Mas após o anúncio de Homem-Aranha de volta ao lar, o escritor e cineasta Jeffrey Henderson divulgou em seu site diversas artes conceituais do filme, e que mostravam que o abutre seria o vilão principal. Outras artes mostram que o um mistério, vilão que só apareceu em 2019 em Homem-Aranha Longe de Casa, seria um vilão secundário, na qual não teria muita relevância e seria derrotado em pouco tempo de filme. O vilão seria interpretado por Bruce Campbell, que já teria aparecido nos filmes anteriores. Sua primeira aparição foi como comentarista na luta do Aranha contra o Serra-Ossos no primeiro filme. No segundo filme, ele se passa pelo porteiro do teatro onde Mary Jane está se apresentando. E por último, em Homem-Aranha 3, ele é o garçom do restaurante onde Peter vai jantar com Mary Jane. Na época, muitos já criavam teorias que ele poderia ser um vilão que vigiava Peter. De acordo com Deadline Hollywood, o filme teve diversas complicações, e a maioria delas foi com o roteiro. Onde o Remy fez quatro revisões com diversos roteiristas e ainda o achava ruim. Com tantos problemas, a Sony cancelou o filme em 10 de janeiro de 2009. Mas com um grande número de informações desse filme, é muito fácil achar trailer feito por fãs. Uns bons, outros nem tanto. Agora só nos resta esperar sem volta pra casa e ver se realmente estão certos os rumores sobre Aranha Verso. Lembra que falamos que Sam Raimi, o diretor da trilogia, está em Doutor Estranho 2? Com a popularidade do Aranha-Verso e do Sam Raimi no UCM, não seria difícil ver esse Homem-Aranha 4 acontecendo e dando um final digno para o cabeça de teia do Todd Maguire. Mas e você, sabia deste quarto filme? Diz pra gente aqui nos comentários. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até um próximo vídeo.